Viva Amigas, consegui puxar da minha cabeça uma maneira de concretizar a ideia de pôr aqui uma fotografia. A fotografia vai ficar aqui dentro, claro, aqui entre o espaço, vai-se ver ali para aquele lado. Fiz muito simples, carreira de pontos altos até aqui. Subi e agora uma carreira de pontos baixíssimos para voltar para este lado. Novamente carreira de pontos altos, carreira de pontos baixíssimos, carreira de pontos altos. Tudo muito simples, vamos ver como é que se faz esta ligação aqui, como é que eu fiz a ligação contei 1, 2, 3 aqui na de dentro muito importante sendo a de dentro vamos puxar esta laçada para este lado e agora imediatamente aqui na mesma parte aqui logo na primeira fazemos já o primeiro ponto baixíssimo, reparem e agora vamos continuar a fazer pontos baixíssimos até chegar ao outro lado e fica muito bonito isto é muito útil para todas as ligações deste tipo de trabalhos, muito útil